E estou aqui quase oito anos, já nesta paróquia de Taquari e Itabaí. Dois municípios formando uma paróquia. O tamanho dela já é um desafio. Porém, é um povo muito bom, muito religioso. E também tendo nós o Santuário da Assunção, aqui no rincão. Sem dúvida, influenciou bastante para uma espiritualidade muito boa nessa paróquia, boa participação do povo. A gente está muito contente e feliz. Há poucos dias, celebrei aqui 50 anos de sacerdote. Portanto, a gente já tem uma certa experiência de padre. E a gente já passou por alguns lugares, algumas comunidades, trabalhando como padre. Na boa convivência com os confrades que aqui estão, Frei João Susba e Frei Gastão Sart. Né? Foi meu noviço, inclusive, em dar outro filho, quando eu era mestre lá. E agora estamos aí trabalhando juntos.